Olá, sejam muito bem-vindos ao mini curso de arquicad 23. Eu sou a Luciana Paixão, sou arquiteta fundadora do portal a, a Arquiteta de cursos para arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Nesse mini curso nós vamos desenvolver uma planta de um edifício, uma unidade residencial com quatro apartamentos. Vamos criar a modelagem desse edifício. Utilizando os comandos básicos de modelagem do ArchiCAD 23. Então, vamos aprender a criar as paredes simples, portas, janelas, pisos, a criação das, uni das unidades individuais e o fechamento com a platinbanda, a inserção da escala e o terreno. Tudo isso vai ser traduzido desse modelo, tá? Então, nós vamos criar através das ferramentas básicas de modelagem do Arquicad, essa unidade residencial. No final do curso vamos aprender a criar um corte, os cortes no Arquicad, como todo programa bem é automático, e as elevações. E a elevação é feita automaticamente, você não precisa fazer nada, ela nasce a partir do seu modelo 3D. E no final desse mini curso, eu, professor Daniel, vou ensinar vocês a pegar a residência que a Luciana ensinou a modelar no Arquicad, via direct link. Vamos usar ele aqui, importar ele aqui para o nosso TuiMotion. Também vamos ensinar a instalar o TuiMotion. O TuiMotion é gratuito, tá? E a partir do TuiMotion você vai poder fazer imagens e vídeos como este aqui. Então, além de imagens, você vai aprender a fazer vídeos dos projetos seus do ArchiCAD usando o Twinmotion, ok? Então, vocês vão ver que bacana que vai ser todo o conteúdo desse minicurso, desde o projeto inicial do zero do ArchiCAD até o trabalho aqui no Twinmotion, seja em imagens ou em vídeos como vocês estão vendo aqui, ok? Vamos lá então com a Lu? Fui!